नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरोक्रैक्स में जहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन काइरोप्रैक्टिशनर्स और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट इनकी कांटेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप इन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों Pode amareçar até. A licença aqui, então. Só vou ver o movimento, vou pedir para você fazer os braços assim. Isso. Não chega incomodar, não, né? Não. Tranquilo, tá vendo? Uhum. Tá legal. Vou pedir pra você deitar de barriga para baixo, o rosto aqui e as mãozinhas ali embaixo no guidão, por favor. Assim mesmo? Isso. Tudo bem? Uhum. Vamos lá. A perna direita um pouquinho mais curta. Quando eu faço flexão, igual, vou dar uma olhada estrutural algo mais funcional. Eu vou pedir para você elevar essa perna sem dobrar o joelho. Esticar o máximo que você conseguir lá em cima. Sem dobrar o joelho? Sem dobrar o joelho. Estica o máximo. Ah, tá. Mais fácil daquela outra? Acho que sim. Ah, qual que você sentiu mais fácil? A ah, direita. À direita mais fácil. Não sei se vocês vão conseguir ver daqui. Vem aqui, câmera, por favor. O quanto esse lado aqui do glúteo ele é mais alto que o lado esquerdo. Então a gente tem uma torção aqui de quadril. Tá? Estou exagerando aqui para vocês conseguirem enxergar. Então a gente, por isso tem essa alteração dessa perna mais curta. É como se essa perna estivesse para cima. Então eu quero ajustar essa região para trazer essa perna e ela tem uma distribuição de carga melhor aqui nessa região do quadril. Por isso, esse deve ser um, um dos motivos que faz ela sentir essa sensibilidade na região lombar. Então agora ajustar esse quadril. Vou pedir pra você virar pra esse lado, pra cima, por favor. Vira de lado, pra outro. Pra lá, né? Isso. Baixa essa perna, estipa, essa perna aqui. Eu... Vou pedir pra você relaxar bem o corpo, tá? Vou pôr o ponto de contato aqui no quadril e vou fazer um movimento rápido. Tô te segurando, não vai cair não, tá bom? Uh -uh. Pode relaxar mais o corpo aqui. Solta mais. Isso, mais um pouquinho. Uhum. Ótimo. Tudo bem aí? Foi uhum. tranquilo. Sim. Ótimo. Sim. Reação aí no ajuste trazendo essa, esse ilho né, que a gente chama de quadril pra frente. Desce aqui, então Tem um sacro aqui, hein? a gente vai mexer. Esse aqui. Vou pedir pra você virar pra esse lado agora. Curva. aqui. Perfeito. Bom, vou fazer um ajuste de sacro agora. Eu vou te girar um pouquinho, Isso. Relaxa aqui, solta um pouquinho, aí... Ótimo, garota. Tranquilo? Uhum. Então Barriga para baixo de novo, por favor. Vou querer mexer nessa de barriga para cima, mano. Vira para mim, por favor. E pode descer um pouquinho mais na massa Ok, vamos pegar. Respira bem Solta mm. lá Tudo bem? Mm. Barriga para baixo de novo, por favor aqui ou aqui? Em que sentido? Sensibilidade? Eu acho que pro lado direito tem um pouco mais de sensibilidade Quando eu jogo pra cá? Ou quando eu jogo da esquerda pra direita? Da esquerda pra direita, é tá. Tudo bem aqui? Uhum. Tudo bem? Uhum. Vai uh -huh. tá assim, é Vou um pouquinho. Uhum. Queria que dá uma peladinha aí, mas tudo bem. Um pouquinho sensível, esse? Uhum. É? Tá? É. Como falei, a musculatura ali segurando. Mas conforme a gente for soltando e ajustando, vai ficando mais confortável. Tudo bem? Sim. Respira fundo. Solta. Tudo bem esse movimento? Sim. Mais uma, respira. Vou dar uma olhada nos pés porque eu sei que bailarina, né? E pessoas que dançam, geralmente fica durante uma boa parte da vida ficando na ponta do pé. Então, é, ou você utiliza bastante. Utiliza, já utilizou salto alto, por um bastante. Tempo. bastante. É. Excelente. Pedir pra você soltar um pouquinho o peso do seu bracinho, tá? Pode soltar mais. Pode. Solta um pouquinho mais. Essa mulher precisa ficar umas 3 horas na massagem para soltar essa musculatura aqui que é tensa demais. Mas com os ajustes eu já sinto a musculatura trabalhar um pouco diferente, mas ela precisa fazer um trabalho em conjunto. Right, let's start here in the middle. Okay, nice and gentle. Take a deep breath in here. Now. Good. System. Okay, nice and gentle breathing. I take a deep breath in. <sighs> yes. That's cool. That's a good testament to how important sleep is. Yeah, definitely was the key. All right, your hands on your hips. Good. All right, push your elbow back against me here. Push, push. A little more. That's that push. There we go. Now bring this forward here. That this guy up here. दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए और मिलते हैं अगले नई वीडियो में, धन्यवाद.